Chegando à matéria, como eu fiz o compromisso comigo mesmo e com todo o plenário, eu vou pautar a matéria, tá? eu vou pautar a matéria e se ela vier em regime de urgência regimentalmente as as emendas terão pareceres pelas comissões no próprio plenário para que a gente a semana que vem possa votar essa matéria. Meu compromisso é de votar essa matéria antes do recesso.